Oi, tudo bem? Seja muito bem-vindo à Leitura Compartilhada. Eu me chamo Guilherme Burja e este é o Leitura Compartilhada, oração do dia. Muito obrigado por ter dado play. Hoje, cuidado, se, se está de pé, cuidado para não cair. Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado. Obrigado por você ter chegado, esse é o Leitura Compartilhada. Inscreva-se, curta e aperte o sininho. Nós temos uma lista no WhatsApp também, que é... Poxa, é uma forma de servir de forma mais efetiva a sua vida e a vida daqueles que estão perto de você. Não esqueça: se você assinou o canal, a campanha, e aí para receber notificação do YouTube que você assistiu e quer continuar assistindo. Vamos à leitura compartilhada de hoje. Então, capítulo 10: Se tá de pé, cuidado para não cair. Irmãos, diz o apóstolo Paulo, não quero que vocês se esqueçam do que aconteceu, uh, que aconteceu muito tempo atrás, quando nossos antepassados foram guiados por uma nuvem que ia diante deles e atravessaram o mar. Na nuvem e no mar, uh, atravessaram o mar. Na nuvem e no mar todos foram batizados como seguidores de Moisés. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e todos beberam da mesma água espiritual, pois beberam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. No entanto, Deus não se agradou da maioria deles e seus corpos ficaram espalhados no deserto. Tais coisas aconteceram como advertência para nós, a fim de que não cobiçemos o que é mal, como eles cobiçaram. Nem adoremos ídolos, como alguns deles adoraram, segundo as escrituras. Todos comeram e beberam e se entregaram à farra. Eufemismo para orgia. Sexo, sexo, sexo, sexo, sexo. E não devemos praticar imoralidade sexual, como deles, alguns deles praticaram e morreram. E morreram 23 mil pessoas num só dia. Também não devemos pôr Cristo à prova como alguns deles puseram e foram mortos por serpente. E não se queixe como alguns deles se queixaram e foram destruídos pelo anjo da morte. Essas coisas aconteceram a eles, essas coisas aconteceram a eles, nos servem como exemplo. Foram escritas como advertência para nós que vivemos nos fins dos tempos. Portanto, se você, se vocês pensam que estão de pé, cuidem para que não caiam. As tentações em sua vida não são diferentes daquelas que os outros enfrentaram. Deus é fiel e ele não permitirá tentações maiores do que vocês podem suportar. Quando forem tentados, ele mostrará uma saída para que consigam resistir. Glórias a Deus por isso. Muito obrigado pela sua audiência. Lembrando que se você ainda não curtiu, curta agora, não custa nada. Como diz um... Um youtuber que eu sigo para dicas de internet, dicas de câmeras e focos, essas coisas, ele diz, o seu dedo não vai cair se você curtir. Não curta o nosso conteúdo agora, não deixe para depois, senão você esquece. Coloque aí também nos comentários é, qual é, no seu ponto de vista, a tentação mais complicada de ser vencida. Tá, tem gente que vai dizer chocolate, tem gente que vai dizer sorvete, tem gente que vai dizer assim, ah, ter vontade de levantar da cama, ou pornografia, ou vício do cigarro, ou vício com bebida. Se quiser colocar de forma anônima também não tem problema, se não quiser colocar também qual é o seu, a sua grande tentação, não tem problema. Vamos seguindo em frente. O texto bíblico aqui do apóstolo Paulo nos apresenta uma conclusão do raciocínio dele, ou o ponto alto do raciocínio dele, que começa no capítulo 8, quando os membros da igreja de Corinto estavam assim, seguros, muito firmes, de que eles eram os caras do conhecimento bíblico, porque eles estavam disputando, não, não, minha teologia é melhor do que a sua, a teologia do outro é melhor. E aí eles estavam, digamos assim, flertando com a antiga vida. É, vivendo no limite, eu vou... Um tempo atrás, não, acho que ontem, ou um anteontem, no Twitter, apareceu uma publicação da, da, da Sara Shiva, acho que é essa. Acho que é isso, acho que é ela que postou, outra pessoa, não sei quem, uma Sara. E aí, falando sobre bebida alcoólica, que ela não entendia como é, alguns evangélicos brasileiros não tinham problema com a bebida alcoólica. Ou alguma coisa assim, parecida com isso, eu não sei, eu não, eu, essa treta, eu, graças a Deus, expo, estourou na minha bolha, né? Apareceu na minha bolha, mas apareceu bem pequenininho, tipo assim, foando, eu não, nem dei muita atenção pra isso. Mas o fato é que algumas pessoas é, não entenderam a liberdade de Jesus como... Liberdade. A liberdade em Jesus Cristo é para ser escravo dele. É o que Paulo fala. Você que é escravo, entenda que você é livre em Cristo Jesus. E você que é livre, você é escravo do Messias. A palavra servo de Jesus significa escravos de Jesus. Nós não somos chamados à liberdade para viver segundo as nossas próprias vontades e desejos. Até porque o nosso coração, conforme o apóstolo Paulo repete aqui, ele é desejoso de coisas más. Ele deseja o que é mal. E o povo de Israel é um exemplo. Ele diz, olha assim, como os nossos antepassados, dando a ideia de que a linha histórica do povo de Israel continua. Tá, Israel é Israel, igreja é igreja, cada um é cada um, mas frente, estando na mesma linha de produção do local do Messias. Uma servindo como útero e outra servindo como as pernas... Braços do Messias no mundo. Nós somos o corpo de Cristo. E este povo de Israel foi batizado. E ele dá um. É legal o que o N.T. Wright, no seu comentário, coloca. Ele diz que esse povo foi batizado lá no deserto com água e com, aliás, com a travessia do mar, não é isso? A tentação, o povo passou. O que é o texto diz? Que atravessaram nuvem e no mar foram batizados como, segu como seguidores de Moisés. É um batismo, né? E que é uma, que é uma alusão ao batismo que nós também cristãos passamos, né? batizados com água e fogo segundo Jesus e depois eles beberam da mesma água e comeram da beberam e todos comeram e do alimento espiritual e beberam da mesma água espiritual nos dando a imagem da Santa Ceia, Ceia do Senhor ou Eucaristia, segundo o seu credo, segundo a sua confissão de fé, tem um nome diferente. Então Paulo está dizendo, olha, a experiência que o povo de Israel teve é a mesma experiência que nós temos. É na mesma continuidade, uma linha na história, um momento diferente, mas com o mesmo princípio espiritual por detrás dessas coisas. E aí no versículo 6 ele diz, essas coisas aconteceram como advertência, para que a gente não faça as mesmas coisas. Ou seja, a gente não venha flertar com a idolatria e nem flertar com o acendendo a luz aqui, flertar com a idolatria e nem flertar de algum modo com o um antigo estilo de vida, que o nosso pacto que nós cele é, celebramos mensalmente ou semanalmente, segundo algumas igrejas, que é a Santa Ceia, esse memorial ele tem peso, ele diz que nós somos pactuados com Deus para vivemos segundo as experiências que ele tem para que nós venhamos a experimentar em Cristo Jesus. E aí no versículo 12 ele diz, Cuidado, porque essa segurança que você acha, que você supõe ter, ela não existe de fato, porque a qualquer momento essa roda, essa, essa segurança ela pode romper. Portanto, se vocês pensam que estão em pé, cuidado para que não caiam. E servem essas coisas, servem de advertência para nós. As tentações em sua vida não são diferentes daquelas que outros enfrentam. Lembrando que tentação no texto grego é a mesma palavra para provação. Só que tentação e provação é, são duas coisas distintas na tradução e na interpretação teológica. A tentação, é, na tradução que nós recebemos, ela tem a ideia de que o diabo está tentando te derrubar para destruição. E a provação para testar a nossa resistência. Deus é fiel e Ele não permitirá provações maiores do que vocês podem suportar. E isso é um alento, de é um alento, é uma, é uma, é uma coisa boa. Isso é uma promessa maravilhosa porque Ele sempre vai sinalizar a saída. Ele sempre vai dizer o local da saída. Nós não precisamos enfrentar é, a queda, nós precisamos experimentar a queda. É possível experimentar uma vida sem é, sem esse cheiro da queda. Então eu, eu queria falar de forma muito, muito específica, né? Com você, meu irmão, minha irmã, que tá vivendo tentação, de, deixa nos comentários. Qual é a tentação que você tá passando agora? Se quiser comentar também, de repente você não quer comentar. Ou qual é a tentação mais difícil que você já passou e que você vivenciou, tá? Se quiser também, se não quiser, não tem problema. Mas não deixe de curtir o vídeo. Mas eu queria falar com você que tá enfrentando esse problema agora. Eu não, não sei como você tá lidando com isso. Você tem alguém que tá te ajudando? Você tem... Você tem bons parâmetros, um, um, alguém, você tem um ambiente, por exemplo, de perdão, pra você dizer pras pessoas, olha, não tá fácil, eu queria que vocês me ajudassem. Você tem alguém pra você pedir socorro? Sabe, é, você tem alguém que você possa pedir socorro agora? Agora, nesse momento que você tá enfrentando? Você tem alguém? Você tem um amigo, uma amiga, um pai, mãe... Um pastor, uma pastora, um líder Alguém que você possa dizer amigo, por favor Amiga, por favor Pastor, pastora, por favor eu Estou passando por tentação e Agora, nesse exato momento Está muito forte Alguém que você possa comunicar Porque nós vivemos na era das mensagens instantâneas né? Da instantaneidade da comunicação Nós queremos respostas rápidas para tantas coisas Por que, que a gente não pode pedir socorro? Alguém que você possa chamar dizendo Ore por mim Nesse exato momento, eu estou debaixo de muita tentação. Eu estou lutando com muita, com muito, estou tentando vencer essa tentação. Você tem alguém com quem você possa conversar agora, nesse exato momento? Esse é isso o sentido de comunidade. Este é o sentido de vivermos em uma comunidade de fé um ambiente onde nós, em momentos de fraqueza, recorremos à ajuda de pessoas que estão melhor posicionadas neste momento. Então, você tem para onde correr? Bom, se você não está frequentando nenhuma igreja, deixa eu te fazer um convite. Todos os sábados, às 16 horas, a gente tem um encontro, que é um pequeno grupo. A gente reúne para orar, a gente reúne para estudar as escrituras. Onde é isso, Buja? Pelo Zoom. Você pode participar com a gente pelo Zoom. Onde está o link? Perguntem nos comentários que eu coloco para você o link, tá bom? Mas o mais importante é que se você não tem a quem recorrer e buscar ajuda, você precisa de ajuda. Nós não vamos. A vida cristã não é um, uma ilha. Nós, nós não somos ilhas. Apesar que acabamos nos tornando, né? Porque a gente tem medo da agressão, a gente tem medo da violência, da não receptividade do nosso... Momento de tentação, como se isso fosse demonstrar nossa fraqueza, demonstrar nossa, nossa incapacidade, ou até mesmo demonstrar que nós não temos tanto Espírito Santo. Assim dentro. Nossa, que bobagem! É bobagem! Eu preciso que você diga o que você está passando, porque o nosso elo mais forte na comunidade é a força que tem o elo mais fraco. Não adianta termos pessoas muito fortes, lá, 100 ovelhas, né? 99 ovelhas bem-nutridas, e uma ovelha fraca, frágil. A força desse rebanho se encontra, no tamanho da força desse rebanho, é o tamanho da força dessa ovelha frágil. Então Eu, eu preciso que você é, se, se, diga e abra o seu coração, porque eu preciso, porque faço parte desse rebanho, eu preciso que você seja fortalecido porque eu preciso que meu irmão e minha irmã também experimentem comigo as mesmas coisas as que nós estamos experimentando, que estamos um pouco mais fortes. Não significa que nós que estamos fortes não venhamos a estar fracos um dia. Acontece que essa oscilação que ocorre na sua vida, essa oscilação que ocorre na minha vida, ela não precisa ser vivenciada na solidão. É isso que eu quero dizer. O cuidado para, su, para aqueles que estão de pé não caiam. Eu preciso estar ancorado, sendo suportado por irmãos e irmãs em oração, em aconselhamento, em conselho. Da mesma forma, você precisa também. Então, se você precisa de ajuda, eu quero deixar você. Eu quero te colocar a minha vida à sua disposição. É, é arriscado, eu não sei para quantas pessoas esse vídeo vai chegar, mas chegou até você, e de repente é você que está precisando. Então se você estiver precisando desse auxílio, desse apoio para vencer esse momento de luta, pode contar comigo. Me manda uma mensagem, no link da descrição do vídeo ou no, nos comentários, você vai ver o meu... O meu um link encurtado que leva para o meu WhatsApp. E aí a gente pode conversar, me manda uma mensagem, Burja, me ajuda a sair dessa situação, eu preciso que você me ajude. É isso, eu quero orar por você. Hoje, este... hoje nós estamos exclusivamente no Instagram, porque estou... hoje é o dia que eu batizo meu filho, né? o Paulo Henrique, então é um dia de muita alegria dentro da minha casa. Eu quero orar por você que está passando por tentações. Para que você saia dessa. Amém? Amém. Amém. Cristo, em teu nome, Senhor, chegamos diante do nosso Pai. Pedindo por cada irmã, por cada irmão que está vencendo, passando agora, nesse exato momento, por uma grande avalanche de tentações. Está lutando com forças. Mas ele não tem mais, ela não tem Então eu peço ao Senhor, que o Senhor a fortaleça Senhor, eu quero ser um instrumento usado pelo Senhor Para ajudar os meus irmãos e minhas irmãs Que estão passando por esse problema agora Então todas as pessoas que o Senhor colocar diante de mim Com essa situação, segundo as minhas forças Segundo as minhas possibilidades Porque o Senhor me conhece, o Senhor sabe das minhas limitações Eu estarei disponível, Senhor Em nome de Jesus oro e intercedo por eles, Senhor, dá força aos meus irmãos e minhas irmãs, que eles consigam vencer esse período em nome de Jesus, amém, amém, amém, amém, amém, amém, lembrando que se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, não deixe de assinar a campaninha, olha eu aí pequenininho, olha eu aqui, olha eu uh, aqui, olha eu aqui, <risos> Não, não deixe de assinar a, a campana aqui, é muito importante. Ah, eu invento cada coisa. Deus te abençoe. A gente se vê amanhã, se o Senhor assim nos permite. Um grande abraço. Deus te abençoe.